Pera. Ai, calma. Estrela. Eu ainda vou me preparar porque eu tô com vontade de rir. Não sei porquê. Ah, não consigo. <risos> Meu Deus, calma. Nossa. Meu Deus, você morreu com tudo ali naquela parte. Foi. <risos> eu pareci uma batata assim. <risos> Oxi. Hey, strawberries tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no Tower para fazer um desafio da mola junto com a Bruna. Oi, gente. É a nova inscrita aqui do canal, gente. Então, hoje a gente vai fazer o desafio da mola, que Poxa. É assim, pera. Uh, vai ter que comprar a mola, essa mola roxa aqui. É, e aí, todas as partidas a gente vai ter que comprar a mola roxa, gente. Esse é o desafio. não pode tirar da mão, entendeu? É, não pode tirar da mão também, isso. Mas antes da gente começar esse desafio, já deixe seu trabalho, like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, pra gente bater a meta de 50 inscritos. Tá, então isso bora é lá. É isso. Um... A gente vai tá ficar famosa, entendeu? Pra mim ser é amiga de uma famosa. Brincadeira. <risos> Tá, eu vou esperar essa partida acabar, porque faltam hum, praticamente 50 segundos, né? então eu vou passando por enquanto sem mola, porque senão se eu gastar dinheiro numa partida que já não tem mais tempo, aí vai ser dinheiro gasto pra nada. Isso. Hum. Tá, então vou esperar um pouco, vou ficar passando aqui um pouco, deixa eu ver. Ai, eu não gosto dessa fase. Não gosto das as odeio, odeio pobres, odeio pobres. Ai, calma. Eita, morreu bem no final. Ai, meu Deus, segunda tarde. Tá De raiva! Cara, eu odeio essa fase. Eu odeio essa torre. Calma aí. Isso. É por isso que é do inferno. É, deve ser mesmo. Vou ah, quebrar esses teclados. <risos> tá, gente, então vamos lá pra nova partida. Vamos comprar aqui. Deixa eu ver. Aí, foi. Uh, que, porque, gente, é porque assim, eu gastei. Deixa eu ver com quantos, quantos efeitos eu gastei pra. Por isso que eu gastei mais. Eu comprei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto, comprei. Sete? Com sete efeitos. Nossa. Cadê Ai, meu amor? Amor? Gente do céu! Fica muito rápida. Gente, ela não vai me dar mola gente. Ela esqueceu de mim. Eu não sei como é que dá mola pelo computador. Ah, no computador é só apertar. Sabe aquele. Quando a gente escreve alguma coisa no chat? Sim. É, aperta no. Sabe quando a gente apaga o que a gente escreve no chat? Sim. Então Sim. é lá. Ah, tá. Vai jogar. É. Tá bom. Ah, entendi. Pronto. Entendeu? <risos> Obrigada. Aprendo. Aprende comigo. Tá, agora foi, gente. <risos> pra ela. E aí eu também tenho. Aí, bora. <risos> Bosta, bosta. sério eu tô muito Ai. ruim. Eu não aceito isso. Eu só faço vergonha com <risos> minhas amigas. Ai, calma. Gente, é muito rápido. Eu nunca testei essa mola aqui. Peraí, gente, sério? ela deve estar tá pensando assim. Sério, essa bichinha <risos> tudo... que... é louca. Nossa, muito... Eita, acabou Vocês percebem que essa menina só fala... Uhum. <risos> <risos> Ai. Não, não acredito. Que Se eu, eu tivesse dinheiro pra compa... comprar Jump, eu comprava. Eu tenho dinheiro, pra te mas eu não gente. Na verdade, não vai atrapalhar, vai ajudar, né? É. Compra eu aí, posso atrapalhar, mas eu não vou. Não vou gastar dinheiro a tua. Ai, compra um escudinho aí pra gente chegar no final, amiga. Muito, ca... Muito caro, entende? Um é muito caro, difícil. infelizmente. Ah, não, gente, <risos> essa fase aqui não vai dar. Com mola não vai dar. Olha é. como eu não consigo passar. Gente, sério, com mola é muito difícil. Não pode tirar ainda a mola da é. mão. É, então. E ah, o problema eu... é que a gente sempre usa os nossos pontos de habilidade, né? Uhum. É, é verdade. Aí, meus pontos de habilidade, tá ativado. Aí, agora ele tá altão. É. Aí, eu Aí, eu vou é tentar passar bonito. sem o shift pra ver se dá certo. Ai. Eu tô passando sem shift, porque senão, né, gente, uma leve bosta. Ai. Ah, não. Olha essa fase sem shift. Sem shift, não. Sem... <risos> com mola. Nossa, morreu. A, vai... a gente dá um pulo com a mola e... Ai, Top sim, e por laser. cima vou passar com a mola. É uma bosta, uma leve bosta. Ei gente, a gente tá no servidor da minha amiga. E agora vai virar amiga da... Da Rafa. É isso. Tá, bora. Ai. Eu conheço ela como morango É porque Eu não sou, gr... sou, sou gringa então Eu não vou gringo. falar Strong <risos> <risos> Strong É morango em inglês Gente, eu sei que eu não sou Burra, mas eu falar Porque eu sou minha lenda. Hum. Também, gente, eu não sou gringa Sério, é a espreita. minha fruta favorita É morango, por isso que eu criei o canal de Morango Ai, gente, eu também amo morango. Eu amo morango, gente. Eu sou apaixonada por morango. Inclusive, é, agora há pouco eu comi morango. <risos> eu comi morango e uva. Ah, legal. Eu gosto até de uva. Ai, gente, sério, é uma bosta esse desafio. Eu odiei. Bora acabar com o vídeo agora. Eu não quero mais gravar. Eu vou desligar agora essa chamada aqui. <risos> Nossa, tá revoltada Tá, mas vamos tentar, né, gente Ai, por Cara, enquanto eu só consegui tá Por enquanto eu consegui ir até a azul, gente Eu também, eu consegui 11 pontos É, eu também, mesma coisa é, uma, é, é porque é muito ruim a azul Por causa que a gente pula E a gente toca naquele laser que tem É, verdade Será que não pode tirar um pouquinho da mão? Não vale. Opa. Meu Deus! Eu vou tirando meu ponto de habilidade. Agora Ai, tá mais lento. Parte... Essa parte aqui que é difícil. Eita! Eu e você morrendo. Calma, deixa eu tentar. Você é o chão. Tá maior, gente. Ui, consegui! Calma, calma. Opa! Não... Ai, não conseguiu. Não, não, não <risos> consegui não. Foi só falar mesmo, mas eu não consegui não. Essa é de flamingo isso? Ai, gente, eu recomendo o canal da Ju Flamingos, tá bom? Hum. E da, obviamente, da Rafa. É. Ai, gente, a gente se conheceu jogando tower. E assim, foi hoje. É verdade, foi hoje mesmo. Assim, é, ela falou assim, eu sou youtuber. Aí eu falei, para de mentir, youtuber não fica é, se achando que é youtuber. Aí, ela foi o canal dela e eu achei! Aí, eu pedi a DD dela. E depois, ela me mandou uma mensagem pra gente é, se falar pelo Meet. Aí, até que a é gente... É verdade. Cara, eu pensei que ela era uma chata, mentirosa. E que ela não era mesmo youtuber. Uhum. Cara, eu achei que tu era muito chata. Eu me estressei contigo, porque ela... Uhum. Ah, eu sou youtuber! -er. Porque YouTube não fala muito que é YouTube, né? Elas só é. jogam mesmo. Só que ela queria divulgar o canal, gente. Dela. É, ela aqui no jogo. Tower é o jogo que eu mais divulgo, porque dá muito certo. Tipo, as pessoas falam, ah, legal, qual é o nome do seu canal? Aí vai lá, e com isso que eu ganho inscritos. Mas aí eu falo assim, não é só pra ganhar inscritos, mas é pra você se divertir no meu canal. Porque é legal mesmo. Ai, meu Deus. Olha aqui. Ui. Eu tô... Gente, eu cheguei no topo. Lá de baixo. Sério. Ah. Bo... Sério, a primeira fase é de boa, é light, mas o problema é essa terceira. Ei, é sério, bom. sério, eu gastei com... com tudo aquilo de efeito que eu disse. E a, a, a única coisa que presta que eu que veio foi essa mola vermelha. O resto é tudo uma bosta, uma grande merda. Ai, tá meio Morreu. difícil <risos> Ah não, ela apareceu não? É, tô aqui Concentrada porque essa fase aqui Precisa bem devagar, mas não vou dá chorar. Não vou chorar. Ai, consegui, consegui cortar o caminho pela primeira vez ah! Meu Deus Morri. Ah não Não, gastei à Gente, toa Eita, tá com quantos seguidores aqui no Roblox? Eu? É. Ah, eu tô com três, mas é que. Tipo, ainda. E eu nem tenho canal. Ui. Na verdade Ai. é porque eu peço para minhas amigas me seguir. <risos> é por causa que assim, é. As pessoas ainda estão conhecendo meu canal, ainda vai evoluir, porque eu vou fazer bastante conteúdo legal. Isso! Meu Deus, céu, de novo! Tá difícil essa torre aqui. É sério, eu vou surtar. E por que na tu me adiciona no Discord? E meu que a gente vai ter mesmo que um WhatsApp, sabe? Ah, você tem Discord? Eu também tenho. Eu também tenho. Tá, depois eu, eu te adiciono. Por que é que você adicione no WhatsApp? Eu não tenho WhatsApp. Ah, tá. Ah, tá. tá, bora lá, gente, de novo. Então eu eu tenho... no Discord mesmo. Ah, que bosta. Tá, comprei aqui. Ai, meu Deus, gente. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Sabia que eu fiquei assim, hora pensando o que, que tu comeu hoje de jantar? Uh, eu comi pizza. Ai, é que inveja comer coxinha. Eu não gosto muito de coxinha. Coxinha co com coca e firra. Hum, eu gosto de fira, Muito bom. Só que eu não gosto de coxinha. Sim, é de não... frango. Ah, entendi. Ai, meu Deus, quase que. Não, não é de frango, eu me confundi, de queijo. <risos> é, eu sou meio alerta, sabe? Só eu que confundo frango com queijo. Eu acho que é, né? Eu não confundo, eu não sei. E aí, vocês pensaram é que Ela é muito pro Ei, a gente não comprou a mola. Eu comprei. Eu não, tu não me deu. Eita! Então, ah, eu... Ai, eu é verdade. Mola. Ah, mas eu esqueci. Peraí que eu vou comprar outra aqui pra você. <risos> Como que tu vai me dar? Meu Deus. Eu vou ter que me jogar. É, você joga, né? Porque não valeu também você ir até ele. Pronto. Gente, é eu que ensinei ela, entendeu? Então. É, é verdade. Obrigada eu por ensinar. para mim. mais que, que ela. Ela é uma burra, burricando. <risos> é Ai, meu entendeu? Deus. Ela deve estar tá pé da vida comigo, né? Não, eu sei que é brincadeira. <risos> Ai, meu Deus. Aqui eu tinha cortado o caminho, não sei, mas. aquele. Eu vi aquele teu vídeo que tu fez. É... O quê? Aquele Qual? teu vídeo que tu fez que se eu caía. É, como era o nome dela? A Nick. É... Isso, a Nick comprou o que eu. Ela Ai. é escrita ou ela é tua amiga mesma? Nossa, ela adorou uh, o vídeo hum. Eu não gostei Bora gravar um depois de nós duas, né? É, pode ser Ai, que top Como eu digo, é topzinho hum? Ai, que top, gente Ai. Imagina, nem ligo Espero que tu não fizesse esse vídeo de mato. Agora cala a boca, costa essa parte. <risos> Gente, voltando. Ai, não tô conseguindo a, passar. A por causa daquele, ela foi no banheiro, por isso ela pausou, né? <risos> Oxe. Tá, né? Ok. Eu não tô conseguindo passar. Eu só fui até a penúltima. A meio não, salmão Só até a penúltima. Só até a penúltima. É, é sério, só até tá a penúltima. Hum. hum. hum. Jump, amiguinha Não vai rolar, sabe? Comprar jump Ai. Sim, óbvio que vai Comprar um jump Não, morri Não, não acredito né? Agora dá uma vontade de dar um skip <risos> Hoje, Gente, lembrando que essa é a última partida tá? Porque se a gente for mais uma Nossa, a gente vai é, Sair irritadas aqui Vai mesmo hum? Porque a, a torre já é chata. Imagine com a mola. E, ó, gente, eu não consigo passar sem mola. Imagina com mola. É, eu também não monto. Dar um... ia dar um pouco... Ah, eu vou tirar aqui Ai, o ponto de habilidade. Morri. Eu não consigo passar. Vale tirar o ponto de habilidade, né? Um... O que é ponto de habilidade mesmo? Aquele ponto de habilidade que a gente tem que passar de nível pra conseguir ter. Ah, tá. Vale, vale. Eu tirei, tá bom? Por causa que, assim. E se eu não tivesse ponto de habilidade? Entendeu? Eita! Gente, eu não tenho. Gente, eu não tenho ponto de habilidade. Por isso que eu não tô usando. Ah, ah, ah, ah. você não tem? Calma. Por que tu não tira teu ponto de habilidade pra ficar mais fácil? Ah, porque, tipo, assim, eu não entendo muito dessas coisas de ponto de habilidade, mas pra mim já tá perto no seu nível. Ah. O que? Aperta no teu nível. Ah, eu sei. Mas eu não vou isso, desativar Ai, no... ah, de novo. eu desativo. Mas eu ativei de novo, porque eu não sou. Eu não falo, não sou nem um pouquinho de ladrona. Hum. É, tem gente, que é engraçado que... que ela só fala aham, né? Você já percebeu isso? <risos> Ai! Nossa, gente, quase que eu falei! <risos> eu nunca mais <risos> gravar essa é a última, já tá, já tá 1 minuto e 50. Quer é, dizer, é 2 minutos. Não, tô e estressando com já. Ai. É, também difícil. Eu vou é, meu difícil. o meu teclado, é sério, porque não é PC, então dá pra quebrar é, o meu teclado. É, a também. E eu fico de boa, porque é aquele PC, sabe, que é separado o teclado. Ah, mas eu acho que tablet, acho que é pior. Quando, tipo, é, sabe, quando fica... Ai, tablet, tá mas difícil. tablet não tem teclado. Ah, é verdade. Ai, gente, meu Deus. Eu, tô, eu pela Cadê? primeira vez, eu, eu, eu tava lá naquela salmão, aí eu perdi. Ah. Você joga no computador ou no notebook? Ah, eu acho que o meu é computador mesmo. Computador Aqui, é quando o teclado é separado do, da tela. Ah, tá, então é notebook mesmo. O meu é notebook, mas eu conheço uma pessoa que tem é, PC, aí às vezes eu uso ele aí eu, que, eu fico quebrando o teclado dele, porque é só comprar um novo. É, né? Eu tenho os teclados nele. Então Ai, ah, gente, não dá mais. Vou encerrar o vídeo aqui já, não dá Pode mais. Bora encerrar, ah, eu, vou, eu me joguei também aqui, ó. É, e eu coloquei até aqui ó, a carinha de noob igual a igual Bruna pra ficar parecida, assim, ó. Pra ficar engraçada. Encerramos aqui Isso, com a mola. Gente. Com essa mola feia aqui, roxa. <risos> <risos> tá, gente, então esse foi o vídeo. Agora a gente vai e encerrar o vídeo vamos começar um que ela vai comprar tudo que eu disser. <risos> é, pode ser. Óbvio. Tchau! A gente.